fala pessoal tudo bom muito bom te receber aqui mais uma vez eu adoro gravar vídeos e no vídeo de hoje eu quero falar com você Quais são os benefícios, os cinco benefícios que eu separei aqui, na minha visão, na compra do imóvel novo? Nós já falamos aqui nos dois vídeos passados quais foram os benefícios e quais são as desvantagens na compra do imóvel usado. Mas se você não assistiu, não tem problema não, não precisa sair do vídeo, fica comigo nesse vídeo, assiste até o final. No final eu vou deixar um cardzinho para você entrar lá e assistir Quais foram os benefícios e as desvantagens do imóvel usado? E aqui no vídeo de hoje vão ser os benefícios na compra do imóvel novo. Seja muito bem-vindo aqui neste vídeo, gente. É muito gostoso fazer um vídeo, deixa eu me apresentar para vocês, para algumas pessoas que não me conhecem, estão assistindo o vídeo pela primeira vez. Meu nome é Márcio Guimarães, eu sou corretor de imóveis sim mas eu sou especialista em ajudar as pessoas a comprar o um imóvel, a dar informações aí para que elas possam encontrar aí o imóvel do sonho, sou especialista também em ajudar pessoas a conseguir o financiamento, a ser aprovado no financiamento e se você gosta de conteúdo de vídeos desses vídeos que eu venho postando aqui, se você gostar deste vídeo que eu estiver postando aqui, eu vou pedir para você dar um voto de confiança em gostar, clicar aqui no like, clicar em se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações quando eu postar vídeos novos, tá bom? No vídeo de hoje, nós vamos falar então quais são os cinco benefícios e eu quero entrar de cara já dizendo para você: eu acredito que os dois últimos benefícios é para quem está escolhendo o um imóvel novo são os melhores. Mas nós vamos vir na sequência, fica comigo, assiste até o final eu quero ouvir a tua opinião no final desse vídeo. Se você encontrar alguma outra ou discordar de algum desses benefícios, Inscreva aqui para mim. Esse canal é para a gente poder realmente discutir e ajudar as pessoas. O primeiro benefício, então. Sinceramente, já é, já falando sobre o imóvel novo, que é o que É justamente por ele ser novo, esse você ser o primeiro. Quem é que não gosta de ser o primeiro, na é verdade? Quem é que não gosta de ser aquela a primeira pessoa a entrar no imóvel, vamos dizer assim, a você fazer tudinho do seu jeito, sentir aquele cheirinho. Esse é um grande benefício que às vezes você não tem no imóvel usado, que você entra, já tem um cheiro meio ruim, tem um ar meio você ainda vai ter que fazer a Várias coisas, então um imóvel novo, para mim, o primeiro benefício quando você é, é para você escolher um imóvel novo é por você realmente ser o primeiro. E o segundo benefício também é por justamente ele ser novo. Eu acredito que é você poder fazer justamente como eu falei tudo do seu jeito né você entra no imóvel você quer é, remover uma parede ou você quer pintar uma parede de uma cor você quer fazer alguma coisa lá atrás e muitas vezes quando você entra no imóvel usado já está pronto pode ser um benefício mas às vezes você não gostou quer ver um exemplo fazer do seu jeito é você entra numa casa e você vai lá e constrói uma piscina ou você vai comprar um imóvel usado se a piscina tá ali muito difícil ou você não compra se você não gostar, obviamente, né? Ou se você até gostar da localização, o preço tá bom, você compra, tem a piscina, você não vai tampar a piscina, né? Então, você já quando você já entra no imóvel novo, por ser o primeiro, e justamente poder fazer do teu jeito, da, da forma com que você quer para mim são dois grandes benefícios o terceiro benefício é justamente por ele não apresentar vícios e ter a garantia da construtora né então quando você entra no imóvel geralmente as construtoras as incorporadoras construtora ela dá cinco anos de garantia no imóvel é o padrãozinho aí que vem acontecendo no mercado imobiliário o imóvel que você comprou se você está me assistindo eles deram cinco anos de garantia para você foi mais ou foi menos eu queria ouvir a sua opinião para para saber se realmente esta ideia da garantia de 5 anos que eu tô falando, ela realmente ela é verdadeira. Então, quando você entra num imóvel novo, a grande vantagem por ter a garantia, você está seguro contra os vícios que o imóvel pode apresentar, por exemplo, um vício oculto, você vai colocar uma lâmpada, alguma coisa, você já está utilizando lá o imóvel já há dois, 2, 3, 4, 5 meses e pum, deu um curto circuito, porque tem algum fiação com problema, ou já aconteceu de você, de muitas pessoas compraram um imóvel, geralmente ali no, no térreo, né, um garden, e dá uma chuva muito forte, e na verdade voltar a água, isso é uma situação muito desagradável, mas você tem garantia, aconteceu isso com o um cliente, Cliente aqui em curitiba e a construtora ela pagou todas as reformas certinho do imóvel deixou o cliente no hotel durante o tempo que estava fazendo realmente foi sensacional mas realmente essa é a vantagem se você comprar um imóvel usado isso acontecer será que o proprietário o vendedor vai te dar essa garantia acho que não né e vamos lá para os últimos duas, duas os dois benefícios que eu acredito ser um dos mais é, importantes dentro dessa dessa desse vídeo que eu estou falando do imóvel novo mas antes como eu falei no início se você já gosta desse conteúdo e tá gostando me ajuda aí vai lá clica aqui embaixo no like clique que você está gostando do vídeo porque o YouTube consegue enxergar desta forma, indica esse vídeo para outras pessoas e vai ajudar outras pessoas que estão comprando. E para você se ajudar, eu vou pedir para você clicar aqui embaixo em, em se inscrever no canal e clicar também no sininho, porque daí quando eu postar vídeo novo, você recebe a notificação aqui do YouTube. E qual é o quarto benefício que eu acredito ser um dos melhores e dentro desse, dessa, desse vídeo aqui, dos benefícios do imóvel, do imóvel novo? É justamente você poder parcelar a entrada caso você esteja comprando um imóvel novo na planta. E muitas aí, algumas construtoras, mesmo depois de pronto, ele, você, ele permite que você possa parcelar a entrada. Muitas pessoas que estão comprando o imóvel, elas não têm a, a, a, o valor, na verdade, de ato de uma vez. Se você não sabe, não existe financiamento imobiliário 100%. Tá? O que existe é o banco parcela uma parte e a outra são recursos que podem ser próprios, pode ser o FGTS, que na verdade é próprio. Se você estiver comprando pelo Casa novo programa do governo Casa Verde e Amarela, pode ser o benefício do governo, mas que vai pagar, ou seja, você não deu nada de dinheiro, o benefício cobriu né? e é o valor do imóvel dá em torno de 20% ou 10% se você conseguir aprovação nos 10% conforme a sua renda. Então eles dizem que é, eu já falei, já fiz vídeo sobre isso, 100% de é, financiado e não é, tá bom? Então se você estiver comprando um imóvel novo ou quase na construção, na construção quase pronto, você tem a possibilidade de pagar aí os 20, os 10 ou os 15 ou os 30% de ato parcelado e você às vezes em alguns casos também já consegue entrar com financiamento mesmo antes da entrega das chaves para te garantir que você está pagando parcelado o ato e você já tem um financiamento garantido esta é uma vantagem que vem ajudando aí muitas pessoas a comprar o seu imóvel e guimarães qual é a última qual é o último benefício que você pode me dar na compra do imóvel novo né bom sem dúvida nenhuma é a valorização todos os imóveis sim eles têm valorização eles vão apresentar valorização dificilmente você se você conhece alguém que comprou um imóvel por um valor de um exemplo 200 mil 150 mil 300 mil são poucos acontece e existe e esse valor hoje vale menos né? não porque a pessoa vendeu por menos mas que ele tem valor menor do que a pessoa comprou Escreve aqui embaixo para mim também, eu quero ouvir a sua opinião, eu quero ler os comentários, mas muito provável todas as pessoas que compram um imóvel, eles compram um imóvel e existe uma valorização. O imóvel usado tem? Tem, mas ele tem menos, porque ele já, desde a fase de novo até aquele momento, você já comprou ele valorizado. Né? Então quando você compra um imóvel novo e você pagou ali, terminou de pagar, quitou ele, vamos dizer, na entrega das chaves, ele vale 200 mil, muito provavelmente os próximos aí 3, 4, 5 anos, até um pouco mais, ele vai ter uma valorização e com certeza você não vende ele nem pelo valor que você pagou, e sim, muito mais do que você tenha pago. Esses são os cinco benefícios que eu resumi aqui, claro que existem outros, e se você tem outros benefícios, escreve aqui para poder ajudar as outras pessoas, vai ser sempre muito bom ouvir a sua opinião, e tenho certeza que as outras pessoas vão curtir também. Então, muito obrigado por você ter ficado até aqui, eu vou me despedindo, e vejo você no próximo vídeo, que vai ser os, quais são os é, as as coisas ruins, né, vamos dizer assim, quais são as coisas, a, fugiu a palavra agora, quais são os problemas que você vai encontrar na compra do imóvel novo. Então, espera lá na semana que vem, eu te vejo lá no vídeo. Tchau, tchau!